pessoal, a nossa sociedade está evoluindo ou regredindo? Bom, não existe uma única resposta para essa pergunta, nem mesmo uma certa, já que a resposta vai depender de quem está respondendo. Uma pessoa pessimista vai responder que a sociedade está cada vez mais piorando, e evoluindo. Já uma pessoa mais otimista vai dizer que a sociedade a cada dia está melhorando. Então obviamente eu vou dar a minha visão aqui sobre isso Ninguém é obrigado a tomar como verdade também É o que eu penso Antes de começar eu só gostaria de agradecer os apoiadores do canal O Raimundo Milton Souza Lima O Rui Fosque, O Alípio O Mick Filho E o José Alves Por enquanto são apenas esses Eu lancei o clube de canais recentemente então só tem alguns Muito obrigado São vocês que mantêm o canal de pé para quem quiser ajudar o canal, apoiar, é só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo. Ou ajudar pelo site Apoia-se. Lá você pode ajudar com qualquer valor, seja menos ou mais do que no clube de canais. Porque aqui tem valores já estabelecidos, lá você pode doar quanto quiser, livre. Esse apoio me ajuda com o canal e também vocês recebem benefícios exclusivos, como recompensa. Enfim, chega de recado e vamos lá, discutir se a sociedade está piorando ou melhorando. Bom, essa análise, obviamente, é sobre a estrutura moral da nossa sociedade, né, do ponto de vista social. Eu nem vou entrar na questão tecnológica, porque tecnologicamente é óbvio que a gente está evoluindo. Isso não tem o que discutir. Principalmente de 2010 para cá, os avanços tecnológicos deram um salto gigantesco. E a tendência é continuar. Uma pessoa que viveu lá nos anos 70, 80 e até nos anos 90 jamais imaginaria que o mundo ia estar do jeito que está hoje. Né? No máximo, eu pensava que no futuro ia ter carros voadores e só. E, por ironia do destino, é exatamente o que a gente não tem. Né? Mas a gente tem umas coisas bem melhores aí que carrinho voando lá. Sendo talvez a principal delas o celular. Antigamente as pessoas precisavam, aliás, precisavam não. O sistema enfiava na cabeça dela que elas precisavam. Mas as pessoas tinham. Televisão, DVD, ou videocassete, mais uma estante cheia de DVDs ou fitas VHS para assistir os filmes. Uma porrada de livros, revistas, gibis ocupando um espaço enorme em casa. Câmera de tirar foto, filmadora, GPS, telescópio bússola, videogame, rádio. Toca-fitas ou CD player Ou vitrola mesmo, dependendo da época Computador para acessar a internet E mais uma porrada de coisas que... Eu nem vou ficar citando aqui para não estender o vídeo Hoje, um único aparelho cumpre a função de todos esses que eu citei Além de outros que eu nem falei Um único aparelho sou em épocas anteriores jamais imaginaria isso, Isso é benéfico para o meio ambiente também, porque diminui o consumismo. Você não precisa mais de trocentos aparelhos, hoje em dia um só. Cumpre a função de todos aqueles. Se fosse possível viajar no tempo e trazer uma pessoa de 40 anos atrás para hoje, ela não ia mais reconhecer a sociedade. Ela ia achar ou que estava em outro planeta, ou que pelo menos viajou uns 200 anos pra frente, não apenas 40. Então tecnologicamente a gente está evoluindo sim, de forma incrível e assustadora. Não tem nem o que discutir. E isso porque eu nem mencionei áreas como a medicina, enfim. Agora, no que diz respeito aos aspectos moral e social, aí a conversa é outra. Aí, como a gente vê diariamente, as pessoas estão cada vez mais chatas, intolerantes, insuportáveis, militantes. Sabe, a gente vê movimentos políticos e sociais violentos. Essa cultura imbecil do cancelamento. As pessoas elegendo os mesmos políticos de sempre. Né? E várias outras coisas aí que fazem a gente perder a esperança, a gente desistir da humanidade. Mas será que tudo isso realmente significa uma involução? Né? Vocês vão ver o meu ponto. Hoje, a nossa geração é uma geração completamente diferente das gerações passadas. Isso também não tem o que discutir. Não muito tempo atrás, muita coisa que hoje é aceita normalmente na nossa sociedade, antigamente não era. Né? Na época dos nossos pais, avós, as pessoas eram muito mais robotizadas do que hoje, sem dúvida. A vida humana consistia em nascer, crescer, se fuder principalmente se você fosse pobre e a maioria era, se casar, ter filhos, trabalhar até morrer e por fim bater as botas. Existia uma minoria insignificante que fugia disso, se libertava dessas amarras, mas tinha que viver o resto da vida com estigma de marginal, uma pessoa sem futuro, fracassada, escória. Né? Qualquer pessoa que fugisse desse padrão que eu falei não era bem aceita, hoje as pessoas usam brincos. Tem piercings, tatuagens, que são aceitas normalmente. É comum. Antigamente isso era inadmissível. Filhos eram expulsos de casa, agredidos se aparecessem em casa com um brinco, com uma tatuagem. Se a pessoa optasse por não se casar, ela era deserdada. Então a meio que já se sentia obrigada a isso. era forçada a casar. E muitas vezes vivia infeliz o resto da vida. Porque nem gostava da pessoa com quem casou. Porque divórcio também era uma coisa inimaginável, antigamente, inaceitável. Você não podia nem cogitar a possibilidade de um divórcio. E eu não vou nem entrar na questão racial ou da sexualidade. Né, mas olha a sociedade como está hoje. Que diferença. E é claro, o pessoal mais conservador tende a dizer que a sociedade piorou muito. Mas isso, como eu disse mais pro começo do vídeo, é uma opinião, e tudo bem. Né, cada um tem a sua, a pessoa só não pode querer impor essa opinião para todo mundo, mas ter outros 500. Né, mas eu digo que a sociedade melhorou muito, né, porque a cada dia cresce o um número de indivíduos que estão se libertando dessa programação que sempre nos foi imposta, do padrão. Prova disso é exatamente as mudanças que eu acabei de citar. As pessoas hoje se vestem do jeito que querem, usam os acessórios que querem. Fazem tatuagem, pintam o cabelo, isso antigamente também era visto como coisa de marginal Se optarem por não casar, nunca ter filhos, não namorar ninguém pro resto da vida, tá tudo bem Então, olha como a sociedade mudou muito E ao meu ver pra melhor Porque evolução, tanto no sentido social, quanto no sentido espiritual Significa mudança Romper com o velho, quebrar paradigmas Entende? Isso é evolução as pessoas estão se libertando das suas culturas, crenças, tradições, doutrinas e tudo que é enfiado na nossa cabeça quando a gente nasce, quando a gente é criança. Né? As pessoas estão se libertando de séculos de condicionamento mental, exploração, preconceito, machismo. É óbvio que essas libertações não vêm de graça e como consequência a gente vê esses conflitos todos que tem por aí. Essa intolerância, essa divisão, muitos movimentos políticos, sociais aí também são usados como massa de manobra e geralmente quem segue nem percebe, e é exatamente isso que faz com que os pessimistas digam que o mundo está piorando. Mas todos esses conflitos na verdade não são a causa do problema, e sim a consequência. É exatamente por conta da sociedade ter sido muito pior no passado, muito opressora, muito hipócrita, que a gente está vendo esses conflitos estourarem hoje. Essa intolerância, porque ninguém aguenta mais. Essa libertação coletiva traz isso como consequência, infelizmente, fazer o quê? E por mais que esses conflitos existam no presente, no futuro eles vão desaparecer. Para os espiritualistas, isso tudo é fruto da transição planetária. O planeta e a consciência coletiva estão colocando para fora todas as sombras, tudo que estava no inconsciente coletivo da humanidade, para o nível consciente, para que isso seja tratado e curado. Né? Mas eu nem vou entrar muito na questão espiritual. Para o caso de alguém ter caído de paraquedas aqui no vídeo e não acredite muito em assuntos espirituais, né? tá tudo bem. Mas uma prova de que a gente está evoluindo como sociedade é que pouco mais de 200 anos atrás ainda existia escravidão. Né? Ainda no século passado, mulher não podia votar, não podia trabalhar. Poucas décadas atrás, ninguém podia assumir que era gay. Ninguém. Senão era expulso de casa, agredido e às vezes até morto. Eu não estou dizendo que o mundo é perfeito hoje, que problemas e desigualdades não existam. Eu só estou comparando hoje com tempos passados, né? porque a gente está longe ainda da perfeição, mas olha como melhorou muito. Agora, mudando a análise para a questão do conhecimento. Hoje também a humanidade tem muito mais conhecimento do que no passado. Conhecimento, não sabedoria. Porque sabedoria, infelizmente, a humanidade ainda não tem nada, nem um pingo. Mas conhecimento a gente tem muito hoje em dia, por conta da facilidade de acesso à informação fruto da evolução tecnológica hoje, através da internet, você pode estudar tudo tudo, basta alguns cliques e você pode saber sobre ciência, tecnologia, economia, espiritualidade e pode saber também sobre coisas que 10 anos atrás ninguém sabia antes da internet era 99% da população na ignorância hoje, por conta da internet, muita gente sabe sobre o funcionamento do sistema e talvez por isso o sistema monetário esteja por um fio mas eu já falei sobre isso em outros vídeos e em relação à espiritualidade, antigamente tudo envolvendo espiritualidade era restrito às religiões. Mas não se tinha acesso a todas as religiões, como a gente tem hoje por causa da internet, para fazer um comparativo entre elas. Não, se você nascesse na América ou na Europa, você ia nascer, crescer e morrer cristão. Na Índia, hindu. Em Israel, judeu. No Oriente Médio, muçulmano. No extremo oriente, provavelmente budista, sabe? Sempre, a vida inteira, sempre seguindo uma única religião, achando que todas as outras estão erradas. Hoje, a internet te permite conhecer todas as religiões, estudar, ver o que cada uma delas tem a oferecer. Outra opção para conhecer a espiritualidade era adentrar ordens secretas, mas isso era privilégio de poucos, né? Mas hoje não, hoje você tem acesso a todas essas informações qualquer assunto. Então, em questão de conhecimento, a gente evoluiu bastante também. Graças ao avanço tecnológico. Na verdade, uma coisa se liga com a outra. É até difícil analisar cada coisa separadamente. E, em parte, a evolução moral é também por conta da evolução tecnológica. O acesso à informação, às redes sociais, leva as pessoas a discutirem sobre temas relevantes. Há algum tempo atrás era normal comer animais. Hoje em dia ainda é, mas a cada dia que passa vem crescendo o número de pessoas que pensam no sofrimento desses seres né, e se abstém de qualquer dieta que envolva a morte deles. E essas discussões geralmente são feitas na internet. Né, tudo bem, hoje em dia as pessoas estão chatas, insuportáveis. Mas é preferível uma sociedade chata, do que uma sociedade sanguinária. Igual as do século XX, que fizeram duas guerras mundiais. Além de vários outros eventos horríveis que eu vou comentar daqui a pouco. Né? Ou mesmo em séculos passados, como na Idade Média que mandavam as pessoas pra fogueira por bosta. Né? É preferível aguentar uma sociedade chata, que é o que a gente tem agora, do que uma sociedade completamente bestializada. Igual as do passado. E também, como já dito, essa, ch essa chatice é fruto de uma tentativa de melhorar as coisas. Uma tentativa falha, errônea, que culpa e muitas vezes pune pessoas erradas e ou da forma errada. Mas vamos considerar aqui a intenção. Tudo bem, disso o inferno está cheio, a gente sabe. Mas, numa época passada, era foda-se meu próximo, fodam-se as causas sociais, fodam-se as minorias, foda-se tudo. As pessoas só queriam viver suas vidinhas robóticas, no automático, dia após dia e... E ai de quem entrasse no caminho delas. E ai de quem ousasse sair dessa programação. Hoje não. As pessoas se importam com as outras e tentam lutar por um mundo melhor. De formas completamente erradas. Aí a gente vê esses movimentos violentos todos aí, cultura do cancelamento e mais um monte de merda. Mas a intenção é boa. E isso pode acabar gerando frutos no futuro, então... E também eu não tô aqui para analisar a eficiência desses movimentos políticos e sociais, não. Eu só tô analisando aqui a evolução da sociedade, então não cabe a mim. Né? E ao meu ver, uma sociedade que tenta a todo custo melhorar, lutar por direitos iguais, mudar alguma coisa, mesmo que isso seja feito de forma errada, com certeza já é uma sociedade bem melhor que a do passado, onde ninguém tava nem aí para ninguém. Só aí já dá para dizer que a sociedade tá evoluindo já. Sabe, apesar de ter uns vídeos por aí de uns filósofo careca e pessimista falando que a sociedade tá piorando cada vez mais, que a humanidade é um lixo e não evolui nada, sendo que, em parte, eles mesmos contribuem para isso. É, tem um barbudo também, né? Apesar disso, o resto tá melhor. E a tendência é melhorar cada vez mais. É que nada melhora sem antes piorar um pouquinho, né? Sem antes dar uma chacoalhada, mas isso é um caminho turbulento que a gente tem que percorrer, né? pelo qual a gente tem que passar. A gente já venceu a data limite, e agora está cada vez mais próximo da Era da Luz, do planeta de regeneração, então a tendência é melhorar. Mas como já disse, eu não vou falar muito da questão espiritual. Até porque o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser sobre isso, sobre a Era da Luz, sobre o que ela representa quando a gente entra nela. Por isso verifiquem o sininho aí, para receberem o vídeo quando ele for lançado. É Mas só para encerrar o vídeo, aqui vai o argumento final, sabe? Aquele matador mesmo. Você quer saber se a sociedade está evoluindo ou regredindo? Pense no número de pessoas que morreu no século XX. E eu não falo no século XX inteiro, não. Eu tô falando em cada evento isolado que aconteceu no século XX, sozinho. Não precisa nem pegar o século inteiro, porque aí é apelação. Mas pega só a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda, ou a Guerra do Vietnã, ou as pessoas que morreram nos campos de concentração, nos gulags, na Revolução Comunista da China, na guerra contra as drogas, né? O número de pessoas que morreu por narcotráfico também não foi brincadeira, não. O Pablo Escobar, os cartéis da Colômbia e do México. Entre outros eventos, eu nem vou citar todos. Então pensa em tudo isso. Do século passado. Você acha realmente que a humanidade está pior? Ah, em Junior, mas ainda tem guerras, né? Aqueles conflitos todos no Oriente Médio, o Estado Islâmico. Cara, não menosprezando esses conflitos, não ignorando que eles existem. Porque eles também são lamentáveis. Qualquer evento onde tenha irmãos humanos matando uns aos outros é lamentável. Mas esses conflitos de hoje, comparados com qualquer um desses que eu citei do século passado... É brincadeira de criança. É gente brincando de fazer guerrinha. Então, reflitam aí sobre isso. E parem de ser pessimistas. Porque o mundo só melhora. É daqui pra melhor. Até o próximo vídeo. Gratidão.